Terça Gamer. E agora a gente vai falar daquele jogo que a gente achava que ia ser ruim e a gente até se divertiu. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é TV também em cores. O primeiro jogo da lista é Until Dawn, que eu achava que ia ser um filme de terror muito barato, só que aí eu esqueci que não era um filme, era um jogo. Então as decisões estúpidas de um filme de terror não iam ser feitas. E se fossem ser feitas, eu ia ter que lidar com elas, porque essa é a responsabilidade minha. Caso você não saiba, Until Dawn é um jogo de terror que ele parece muito aquela coisa bem cenário de uma montanha, neve, tem um assassino, eles estão numa cabana, etc. E é ótimo porque tem o Mr. Robot, também tem a, a, a Claire lá de Heroes, a Team Leader, então tem gente assim muito boa no elenco. Só que foi isso. Como eu achava que ia ser um filme de terror barato, eu não dei nada, só que a história foi ficando boa e as escolhas realmente são interessantes, são importantes. Você escolhe quem morre, se você pode, se você vai fugir de uma maneira estúpida ou não. Se você não gostar de um personagem, talvez você pode fazer ele rodar ali na hora. Então, é um jogo que acabou ficando muito legal, ficou muito divertido com o tempo. E eu acho que ele foi ficando melhor até depois, quando você rejoga, porque você tem outras escolhas e outros finais. E... Eu gostei bastante, eu, eu mordi muito a língua, porque eu achava que ia ser muito, muito ruim. E no final, sério, é incrível. Caso você não tenha jogado, dá uma chance. E é um jogo de escolhas, então não é tanto assim de tiro, você não tem que ficar correndo. Ok, você tem que ficar correndo, mas é muito mais tranquilo <risos> do que aquele jogo de ação. Então, Until Dawn é muito bom, você não vai se arrepender. Antes de falar o meu, eu vou pedir pra você dar like nesse vídeo pra ajudar a gente a se inscrever no canal, se não é inscrito e é apertar o sininho pra receber a notificação. Compartilhar o vídeo também, o canal, vamos ajudar a gente a crescer, gente. E agora eu vou falar que eu não gostei tanto, mas eu gostei de Mad Max. Eu achei que eu ia odiar. Ah, eu amei. Eu amei. <risos> porque eu achei estranho, eu tinha acabado de ver o Fury Road, então eu tava esperando uma coisa mais voltada pra esse tipo de Mad Max, não o Mad Max do passado. E é muito carro. Eu acho o carro legal, eu acho muito bonito, mas é aquilo. É uma fissura por carro e por corrida da morte que eu não consegui entender. Mas, mas vezes... Mad Max é isso. Mas Mad Max é isso. Então eu respeitei e eu gostava de libertar as pessoas. Tem uma parte do jogo que você consegue libertar os territórios e você ajuda a galera a crescer. Eu fiquei muito feliz com essa parte. Uhum. A parte de comer larvas não foi a minha preferida, admito. Mas foi importante saber que as pessoas conseguem viver no apocalipse de qualquer jeito. É, tem que se alimentar. Tem que se alimentar. Então assim, é um jogo muito interessante, ele tem várias fases diferentes. Se você não quer jogar tanto com carro como eu, porque eu sou uma péssima motorista, você pode fazer outras coisas. É mundo você... aberto, né? E você pode cair na porrada com as pessoas. Sim. Sempre tem essa possibilidade. Não, Mad Max, se não tiver porrada, não é Mad Max. Não é Mad Max. Então assim, eu indico Mad Max se você quiser cair no soco com alguém. O segundo jogo aqui que eu vou falar da lista que eu achava que ia ser horrível porque eu achava que ia ser muito hétero é Far Cry 3. É muito hétero, E na real eu achava que ia ser hétero e é muito hétero realmente. A narrativa é muito focada no cara lá e tal. Só que o vilão é um vilão insanamente bom. Ele é insano ele dá muito medo. Mas sei que ele é muito bem feito. O Vaz é um ótimo vilão dos meus preferidos de qualquer videogame, mas mesmo com um fator hétero, você vê que toda a narrativa da insanidade ali, daquela ilha, como é que aquela ilha pode destruir uma pessoa, tanto fisicamente quanto na cabeça, foi muito interessante. Só que é isso, eu acho que a gente não pode negar as problemáticas que tem, que é uma coisa focada muito em homem branco e tal. As personagens femininas são muito fracas, são unidimensionais e não são muito bem trabalhadas. Isso não pode ser debatido aqui, porque é um fato. Só que a narrativa do jogo e a... e eu odeio usar isso, esse só que... Mas a narrativa do jogo e a mecânica dele é muito interessante, os gráficos são ótimos, o mapa é incrível e a jogabilidade também. Então Far Cry, se você estiver disposto a ignorar esse tipo de fato, você vai ter uma boa experiência, porque é divertido e é isso, né? A ilha É uma ilha assim louca que você pode fazer absolutamente tudo. Far Cry 3. Eu vou terminar com um jogo que é o meu queridinho hoje em dia, que é Inside. Ele é um jogo indie, e quando eu comecei a jogar, eu não gostava muito da mecânica. Então eu tava muito incomodada com o jogo, porque eu não conseguia entender a questão da profundidade dele. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele é tão bonitinho, e é um menininho que você precisa ajudar ele. Só que ele morre muitas vezes, porque eu sou bem ruim, às vezes. E eu ficava muito triste. Não, e ele morre de umas maneiras, às vezes, assustadoras. É horrível, e você se sente muito mal, uhum. porque você deixou ele morrer, sabe? Mas ao mesmo tempo, o jogo ele progrediu de uma maneira muito densa. Ele tem um, umas discussões dentro dele, que não são falantes, porque não tem falas, mas ao mesmo tempo você entende o que está acontecendo. É, ele vai andando e as histórias vão acontecendo no fundo. Você Sim. vê várias coisas bizarras acontecendo você não sabe o que está acontecendo. E você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou salvar essa criança? E mesmo assim, você tem que seguir a vida. E é muito divertido, assim. No fundo, no fundo, é muito divertido, porque você vê toda a progressão daquele menino e todas as coisas que ele consegue fazer e eu falo, cara, meu bebê... É o inferno que ele tem que saber o né? É um inferno que ele tem que, um que, né? que, ele tem que passar horrível, mas é isso, assim, ao longo do jogo você cria um carinho muito grande e você entende melhor a mecânica e bom, o jogo vai progredindo, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis spoiler, em certas situações sem spoiler, a gente respeita mas no final é um jogo muito legal de se jogar ele é pre... eu aprendi muito com ele ele é muito bonito visualmente porque ele é tudo em tom de cinza então assim, se você tiver coração um pouquinho mais forte que o meu, eu indico pra você jogar assim, hardcore, porque é um jogo muito legal. E agora a gente quer saber de vocês, você conhece os jogos que a gente comentou aqui você também achou é chato eles, conta aqui pra gente comenta aqui. Ou você surpreendeu também e acabou falando, nossa, até tá que legal fala pra gente e a gente se vê no próximo vídeo aqui do lado. Caso não se a gente inscrever também, pode apertar aqui no botãozinho do TV em Cores. A gente se vê aqui, já, a gente. Já clica aqui e tchau. Tchau. tchau.